Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos apresentar um exemplo de refatoração com base no mau cheiro que a gente chama de é, inveja de característica. Para isso, nós iremos aplicar uh, o extract method e outras boas práticas para uh, resolver esse esse problema de mau cheiro. O, o inveja de característica, que no, no catálogo do Fowler, né? Recebe o nome de Feature in Vine, né? a tradução literal que eu, que eu fiz, né? tá certo, para o português. Ele se caracteriza por um método que faz mais uso de, de características e de é, dados e métodos de outra classe do que da própria classe, tá certo? Por isso que ele chama de inveja, porque ele está usando a do outro em vez de usar a da própria classe, tá certo? Esse é a, a, o que vai caracterizar... E, como a gente mostrou, isso é um mau cheiro não muito agradável, que causa alguns problemas. Os remédios para esse mau cheiro são técnicas de refaturação que também estão lá catalogadas no, no, no, no livro do Fowler, né? que é o, o, o mover método e o extract método. No nosso exemplo aqui, a gente vai usar uma mistura dos dois porque nós vamos, na verdade, mover uma cópia do método. Eu movo o método quando eu não preciso mais que aquele método fique no lugar que estava, né? Tá certo? Mas no caso eu vou mover uma cópia. Eu quero que aquele método anterior continue no próprio lugar, tá certo? O exemplo que eu vou usar aqui eu adaptei. É, desse site que vocês estão vendo aqui, sobre uh, do Joshua Kerievsky, que é um, um grande guru também na, nessa área de, de refatoração, tá certo? Então é um, é um exemplo uh, que você tem uh, duas classes, né, tá certo? Eu tenho a classe Customer e uh, eu tenho a classe Phone, tá certo? Eu começo, então, no meu processo, do meu ciclo de refaturação, né? tá certo? a farejar esse código, né? tá certo? Vocês percebam, então, que eu consigo visualizar que em fone existem é, os dados do telefone, eles estão expostos através de métodos getters públicos, né? tá certo? É, e o mau cheiro se encontra ali na classe Customer, né? tá certo? Porque é onde ele, na classe Customer, o acesso aos dados expostos é muito grande. Eu uso totalmente aquilo. Eu vou uh, usar os dados do, do fone indevidamente, tá certo? Então esse é o, o mau cheiro que nós chamamos de inveja de característica, o feature in vine, né? que o Fowler assim denominou, e a gente pode caracterizar assim também. Nós já encontramos ele lá no, no exemplo do, do telldown Ask também, algo parecido com isso. Nós iremos, dando prosseguimento ao ciclo, nós identificamos neste exemplo apenas e tão somente um mau cheiro e vamos aplicar um, um, um conjunto de técnicas de refatoração a proposta pelo Paula. Vamos fundamentar isso também usando esses princípios que estão apontados aí. O Teldon ask redirecionamento e a, a expressão da intenção, principalmente é, para caracterizar melhor, dar um suporte melhor ao é que a gente está fazendo. Esse último, por exemplo, é para dar é o nome, ao é método que eu vou é, extrair e mover é, de classe. Tá certo? O, o primeiro, a primeira coisa que a gente vai fazer então é onde estava o mau cheiro, que é onde eu faço um acesso usando os getters é, de phone, né, na classe Customer. Então eu tenho ali o, o método é, GetMobilePhoneNumber e para isso eu vou e eu obtenho o getters, usando os getters do, do, do phone, né, tá certo? eu vou obtendo esses valores então o que eu vou fazer esse conjunto está marcado aí como amarelo né tá certo fundo amarelo eu vou extrair o método mas não vou pôr ainda em lugar nenhum tá certo só estou extraindo aí o que eu faço em seguida eu vou mover esse método que eu acabei de extrair para a classe phone tá certo é como se eu tivesse tirado uma cópia do método anterior tá certo e movesse para a classe phone E eu vou fazer um redirecionamento, ou seja, onde tinha aquele código todo que, que era invejoso da classe fone, né? tá certo? Eu, eu vou usar o, o redirecionamento, tá certo? Então, vocês vejam que é um tipo de delegação que eu chamo de é, redirecionamento porque o nome do método de customer, o get mobile phone number, é, é igual ao nome que eu, que eu coloquei no método Uh, lá de phone, que também é o get mobile phone number, tá certo? O que, que eu estou fazendo com isso? É algo parecido com o que eu vou mostrar agora para vocês. Vocês lembram quando eu falei do uso do antropomorfismo em orientação a objetos? É isso que nós estamos fazendo aqui. É como se ao ter usado o, o tel down ask né? e fazer com que a, a classe phone tenha o, o get mobile uh, phone number, tá certo? É, ao redirecionar aqui é como eu o cliente, né, tá certo? Eu sou um, um customer, eu, eu pergunto ao meu telefone qual é o seu número e ele vai me responder qual é o número dele, tá certo? Então nós estamos fazendo como se estivéssemos transformando isso aqui num, num, num, num ser uh, vivo, né, tá certo? E é isso que a gente, na verdade, está fazendo. Ao fazer isso, usar esse antropomorfismo, a gente deixa o código mais orientado ao objeto, mais é, claro do, em termos de intenção do que eu quero fazer. Por isso que eu mantive o mesmo nome, que a intenção... É, lembra que eu falei da expressão da intenção, né? Tá certo? Aqui eu estou caracterizando, através do redirecionamento, que, que eu quero a mesma coisa, eu quero obter o número do... do, do do telefone, tá certo? Então eu só redireciono, e aqui é que é importante esse tipo de coisa. Bom, feito isso, então vocês percebam que eu já tenho agora um código uh, do, do get phone, uh, mobile phone, phone number uh, na classe phone, e tem o redirecionamento na classe customer, tá certo? No método de mesmo nome. Então agora eu vou fazer o teste da bateria, até agora eu não, tava, eu não tinha condições de fazer o teste. Ou seja, aquilo que estava passando agora tem que passar, continuar valendo aqui, tá certo? A bateria tem que estar tá, uh, ser bem sucedida, porque eu simplesmente uh, fiz um movimento, tá certo? Eu movi um, uma cópia né, do meu Get Mobile Phone Number, tá certo? Para o fone, tá certo? Então agora eu posso testar e, e aquela bateria vai funcionar no, novamente, tá certo? Agora eu dou continuidade à minha refatoração, ou seja, por que que uh, eu pude usar anteriormente uh, aqueles dados que eu estava invejando, que eu estava querendo, tá certo? Porque eles estavam expostos, tá certo, eles estavam expostos, a, a, agora o que, que eu faço é deixar, de fazer com que esses dados expostos não fiquem mais expostos, então, uh, onde eles estavam como público, tá certo, eu vou... Torná-los protected. É, se eu tiver certeza que a classe phone não vai precisar ter subclasses, é, eu poderia até colocá-la como final, aí eu poderia deixar aí como private. De qualquer forma, o protected vai funcionar é, e só vai tornar acessível esses é, getters em objetos de subclasses de phone. Feito isso, eu volto a testar a bateria anterior. Tem que dar bem sucedida novamente. Em qualquer um desses testes, quando não, não, eu fiz alguma, algum, algum erro, né, tá certo? E a bateria não dá certo, eu volto, né, no código anterior, vejo o que foi que eu errei, tá certo? E aplica a bateria de novo. Vocês percebam lá que no ciclo de refatoração eu fico fazendo isso lá quando eu aplico as técnicas, a técnica de refatoração, porque ela pode ter vários passos e em cada passo eu, eu testo novamente. Com isso, né, ao final eu tenho aí agora um código é, da classe customer e da classe phone é, refatorado, completamente refatorado, ou seja, é, sem a inveja de característica. Ou seja, agora esse, esse código chegou no meu ciclo final, estou saindo com um código refatorado e testado, ou seja, eu garanto que o comportamento que estava antes da refatoração continua valendo agora. Com isso, Uh, nós mostramos para vocês um exemplo de refatoração, seguindo aquele ciclo de refatoração, tá certo? E vocês vejam que a gente faz isso de forma segura, nós garantimos que, ao final, o código uh, correspondente à refatoração desse mau cheiro, que é o inveja de característica, uh, no final, o comportamento que estava antes continua valendo mesmo depois da refatoração. Obrigado.